questão bem polêmica que está acontecendo para as eleições de 2022, mas logo, logo vai sair a cartilha do TSE, o manual do TSE, o curso do TSE e a gente vai ver qual é a posição que eles têm. Confesso que eu já mandei essa pergunta inúmeras vezes né, para o tribunal, para a ZEPA, para o TRE, para vários plenos e até agora eu não recebi respostas quanto a isso. Vamos entender qual é a polêmica. O STF decidiu que os show mistos continuam proibidos, porque eles entendem que esse tipo de evento favorece candidatos. Mas eles também decidiram, lá na AD 5970, que a realização de apresentações artísticas ou show musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais, estaria permitido. Aí, todo mundo né, já começou a se organizar, já começou a pensar qual é o evento de arrecadação que eu vou fazer, vai ter um cantor, vai ter não sei quem lá no meu evento. Pois bem, na minuta da resolução das contas eleitorais, o artigo 35 tinha sido acrescido de dois parágrafos, o parágrafo 13 e o 14, que diziam que estava proibida a realização de showmícios, mas que essa proibição não se estendia a apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para as campanhas. Muito bem, estava alinhado com aquilo que a ação direta de inconstitucionalidade ADI 5970 tinha decidido, beleza, tudo alinhado. Ocorre que a hora que a resolução foi publicada, esses parágrafos desapareceram do artigo 35. E aí eu fui lá procurar, né, o voto do relator. Tirou isso, excluiu da minuta. Por quê? Qual foi o motivo? E vejam só o que, que o ministro Faquim falou, por que, que ele excluiu aqueles dois parágrafos lá, que dizia que os eventos com participação de artista estavam permitidos quando fossem eventos de arrecadação de recursos. Olha só o que ele diz, é importante que a gente leia. Cumpre e reforçar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 que uma campanha, atentem para os verbos, administre, agende, organize ou pratique atos de propaganda ou de arrecadação que envolvam apresentações artísticas. Ele diz que não permite isso. O Supremo Tribunal Federal, segundo o ministro Fachin, não placetou, ou seja, não aprovou, a transferência da realização de showmissos dos atos de campanha para atos de arrecadação de recursos, de modo que as propostas, por buscarem disciplinar gastos de campanha, não alcançam, alcançam acolhimento à luz da compreensão majoritária do STF. De modo a manter coerente o texto da resolução, glosa-se, reprova-se, os parágrafos 13 e 14, ambos do artigo 35, da minuta apresentada, rejeitando-se, então, a proposta da presidência do TSE, que era que mantivesse aqueles parágrafos na minuta. Pois é. Aí, a gente volta a ler como é que o STF tem, tinha decidido. Olha o texto da decisão. O tribunal, por maioria julgou parcialmente procedente a ação direta, para inter... conferir interpretação conforme a Constituição, visando incluir no seu escopo a possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. E aí... Se a bagunça não fosse pouca, lá na resolução da propaganda, os artistas os, os parágrafos que foram glosados na resolução da prestação estão como válidos, dizendo que pode haver apresentação artística em evento de arrecadação para arrecadar recursos. Então, com relação a esse ponto... A gente tem que esperar. Eu já mandei perguntas para o universo da, da justiça eleitoral. Até agora, ninguém nos trouxe uma resposta. Em breve, teremos aí cartilhas, manuais, o TSE. Vamos ver qual é a posição que eles vão assumir. Por que, que eu trouxe isso tudo aqui para vocês? Porque eu já recebi muitas perguntas de alunos que já estão se preparando, planejando, né, fazendo sua logística aí, seu planejamento eleitoral, já preparando em suas cabeças, em suas logísticas aí, né, eventos de arrecadação que vão que eles querem promover com artistas participando desse evento de arrecadação. Então, não façam nada nesse sentido, sem ter muito claro se realmente, vou voltar lá, o que vai valer, se for isso aqui que está constando lá no, no, na justificativa do voto, o que vai poder ser feito é o artista, por conta própria, fazer seu show, pegar aquele resultado Veja só que fala, o resultado financeiro, não fala se está submetido aos 10%, não fala se é o resultado financeiro bruto ou líquido, não fala se é a pessoa jurídica daquele candidato, porque quando ele arrecada esses recursos, os, o candidato não, do artista, esses artistas arrecadam na sua pessoa jurídica, então, vai ser uma doação de pessoa jurídica permitida? Vai ser o resultado bruto, líquido? Estará submetido aos 10%? Não temos essas respostas até a data de hoje, dia 28 de 4 de 2022. Então, acompanhem, né? continuem aí fazendo os cursos, acompanhando os nossos, nossos canais, o Instagram, o canal do YouTube, que assim que tivermos, Respostas precisas e fidedignas, eu vou postar para vocês o resultado desse embrólio.